Quem quer que seja violento sangrento, uma foto grita o seu crânio Vida! Muito boa tarde família, satisfação total, certo? Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip oh. hip oh. Se tu ama essa cultura essa cultura grita hippie Rock, rock. na camiseta, isso é comum Hoje eu te bato, vira de fundo Vai pra área 51 Porque esse cara não manda a tona Área 51, como é fodido esse mano Eu mando pra zona Isso daqui é o que você cai Tá caindo o amigo, isso aqui é zona hi fi Só que é assim, veste de cerimônia Sua zona é franca de basal Volta pra Amazônia Aê, cê não representa os indígenas e muito menos meu amigo usa ali Porque uma coisa é fato É o dois Gordo eu sou o tio Magro O fofo e o sózóio de gato oh. Direito de resposta Dois gordos do outro lado ei, ei, segue ei. no clima oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É só licença pra chegar, Você não vai aguentar aqui o dois Gordo Me manda pra zona, eu venho pra a zona de conforto Você dá licença, mano que nós ginga 51 só se for te dão, igual uma dose de pinga e como pode, aqui eu mando tanto cê vai de oferenda, manda até um gole pro santo cê vem falar várias merdas, mas cê não aguenta aqui comigo até porque nós chega e já te acerta como é que pode, eu vim te acertar como eu disse, a rima vem e cê não manda uma que presta Você pode tá com a peita do Atlético só que o galo único vai ser na tua testa cê, cê não aguenta comigo, é filhão isso daqui é surra na improvisação yeah. Vocês ouviram? Tá pegando fogo! Barulho para HJ! Barulho para dois gordos! 1x0 um dois gordos, vira o um beat, DJ! Terminou, começa! Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vai ser incestado, chama de Jordan e cê vai ver, não vou te deixar só um pedaço e que me acima atravessa dentro tempo e um o espaço, e cê não vai aguentar e as versões, te batendo em todas as paralelas dimensões, cê vê como é que faz de ser improvisação, em todas as dimensões, que meu freestyle é uma imensidão, cê dá licença, irmão, como eu mando tanto, no estilo Atlético Vitor santo, defenderam até porque já deu a hora de ir embora, amigo. Uh. Aê, aê, vocês estão na mesma vibe? Vem com a mão pro alto pra nós. Vem, energia familiar. Aê. Vai matar, vai matar. de pinga pra animar a plateia eu sou 51 mesmo idiota eu trouxe a boa ideia quem não aguenta, a gajota é favela corote, você levou a pedra 90 <risos> é tipo assim eu falo de corote ou seja, pinga em mim, até tipo, mano, não insista, eu sou galo, esse é nosso terreiro, então abaixa a crista Cê não tá sabendo, a gajota no bagulho aqui não tá escondendo Eu sou galo, ele é um porco Essa aqui é a parada Primeiro que o porco vai virar uma penada Aí tio, presta atenção A rima aqui sempre vem na boa a intenção Enterrar igual Jordan Aqui mano cê é um mobilete Não tem como se enterrar porque eu já ouvi no Fogarnet. <risos> Yeah. Yeah. Entendido a mensagem tirou para um, parou um, e para dois gordos começa É o terceiro round, para ser violento, sangrento, mão para outro e grita o seu crânio yeah. Mano pra cova, não vim ser Daniel, eu só vim ser o leão Só por você saber que eu vim pra te bater Não é garnete, é que você tem que tomar cuidado Cuide-se, Garnier Então, você não representa pelo amor você só fortalece raiz condicionador E eu te falo uma coisa, né, Tru? É só um conselho, você tá meio fingido Vai tomar banho, usa o shampoo Na verdade não, cê é infeliz Não é shampoo, é trança, ou seja, eu sou preto Eu vim honrar minha raiz Aê! que fala, na verdade mano o H.J. te cala, puxou de briga no começo, essa é a mensagem H.J. catuaba, o meu flow é selvagem oh! Oh! aguenta a psicose. tomou o copo do rap, morreu de cirrose morreu oh! é, de cirrose só que cê sabe que nós na pecada já te espincha até porque seu freestyle é uma droga vai ter overdose, morro de cirrose clássico igual o carrinho oh! pouco ele tinha a perna, o gordão com duta torta Aí tio, cê não vai ser calunizado Ao contrário dele, aqui você não é eternizado Cê não é selvagem, pelo amor Cê só é um palhaço desse circo Eu vim pra ser o domador Então tá cê aqui meu parceiro Cê é só um picareta e eu que mando no picareta. Eu pra ser domador, eu sinto o Mano Brown Se ferrou, eu sou leão, eu sou demais pro seu quintal tio, Cabaço, esse é virginiano <risa> yeah. Deixa eu consultar o um horóscopo <susurra> é um é de Eu não imagino nada Mas deve ter sido bom Caralho, hein Aí sim, família <risos> Vou consultar os astros Pra saber quem foi que venceu essa batalha Vamos lá Pela ordem de rima Barulho pra dois, gordo! Uou! Barulho pra HJ! Uou!